Agora que já sabes criar um pequeno jogo seguindo uma mecânica muito simples, vamos perceber como podemos melhorar. Vim primeiro aqui o meu exemplo. Vou tocar aqui no meu projeto. Recordo que temos um ator que será o meu herói do jogo, outro ator que será o adversário, mais um ator que será o objetivo do jogo e temos aqui um novo ator que já expliquei. Já e temos aqui um novo ator que já explico para que é que serve. Então vamos entrar no jogo. Vou tocar aqui neste botão. Iniciar ação. Agora a mecânica do jogo já conhecem. Se for apanhado perco pontos, e explodo. Tenho de tocar no ecrã para mover o meu herói e conseguir apanhar moedinhas, tentando não ser apanhado pelo meu adversário. Não estou a ser um grande jogador. Ok. Isto pega no projeto que já construíram e leva um bocadinho mais longe. Houve aqui alterações. Quais é que são? Vou agora mostrar-vos. O truque principal está em ter adicionado um novo ator, esta Spaceship. Porque é através dela que eu vou controlar toda a ação do meu jogo. Querem ver? Então eu vou tocar no ator e vemos que este ator tem só dois eventos. Um chamado When Scene Starts, que é o que, como já sabem, inicia a ação e controla apenas duas coisas, mostra o meu ator e posiciona no local onde eu escolhi. Mas o que inicia o jogo é um novo bloco, um novo evento, que é o quando tocado, ou seja, o meu jogo só começa quando toco neste novo personagem. E ao tocar neste novo personagem, o personagem vai emitir uma mensagem. Essa mensagem irá gerar o evento que vai dar origem a a todo o restante jogo. Vamos ver. Então deixa-me sair da spaceship e vamos aqui ao meu herói, ao meu rocket start. E agora reparem que alterei um pouco o código que já conhecemos. Está aqui todas as variáveis, a posição e tudo isso, mas separei as ações. Na primeira ação, when scene starts, nós temos a ação que controla o código básico do meu personagem. Mas reparem que o primeiro bloco não é mostrar, é esconder-se. Ou seja, quando tocamos no play, este meu herói fica escondido. Ele só vai mostrar quando eu quiser. E o que é que define todo o resto da ação? Agora reparem que trocámos os blocos de When Scene Starts por outros eventos. Um chamado Quando Receber Mensagem. Ou seja, quando toco no personagem do ecrã anterior, ele vai emitir uma mensagem e os restantes personagens, ao receber a mensagem, é que vão entrar em ação. Portanto, o meu herói, ao receber a mensagem, vai primeiro mostrar-se e depois, em seguida, cumprir a programação, que me permite controlá-lo com o toque do dedo no meu ecrã. E... Quando receber outra vez a mensagem, em evento paralelo, vou então controlar o que acontece quando o meu... Herói é apanhado pelo seu inimigo. Agora reparem, introduzi mais um bloco novo, que é quando o meu herói é tocado, vai explodir com som. Porque o Pocket Code tem um conjunto de blocos para controlar o áudio e podemos fazer tão simples como usar um bloco de controle de áudio e descarregar um pequeno MP3 para o nosso telemóvel e usar esse MP3 como áudio para o nosso jogo. O código ficou mais comprido, mais complexo, mas, na verdade, já sabem o que é que está aqui. Uma sequência de passos que acontece e que é programada por nós. Agora vou mostrar o código do inimigo. Então vamos tocar aqui no inimigo e reparem que aqui não há muita alteração. Qual é a alteração? É que separamos o início da cena com a mensagem que é o que vai fazer com que o inimigo se mostre e, em seguida, Repita para sempre o planar, que é o que, vai, aleatório, que é o que vai fazer o seu movimento. Agora, vamos aqui ao nosso objetivo do jogo, esta moedinha. E aqui o código também não alterou muito. Essencialmente, criamos, como já perceberam, dois eventos. Um, o End Scene Starts, que vai definir que o meu personagem está escondido, porque ele só se mostra quando subir a mensagem. E, em seguida, vai definir mais uma coisa que é definir uma pequena animação, ou seja, eu programei que, para sempre, o meu personagem vai, vai aumentar um bocadinho 20%, e depois diminuir 20%. Para quê? Para fazer assim um efeito pulsante. Mas, a programação é essencial, aquela que define o que acontece quando o meu herói apanha o objetivo do jogo, está aqui, ao receber a mensagem 1, é que tudo vai funcionar, é que vai entrar o ciclo e a condição, reparem que vai mostrar-se porque está escondido até receber a mensagem e junto da variável colocamos um iniciar áudio com mais uma musiquinha, mais um efeito sonoro para fazer aquele efeitozinho de, de moeda a cair. Finalmente, o próprio fundo também tem código porque neste momento o meu fundo tem dois trajes. Tem o traje inicial que é o, o, que, o que está no início do jogo e tem o segundo traje, que é o traje onde vai correr o jogo. E o fundo tem também dois blocos independentes. Primeiro é o End Scene Starts, ou seja, quando começa o jogo, em que eu defino qual é que é a imagem de fundo que eu quero que se mostre. Não quero que se mostre o fundo dos planetas, quero que se mostre o fundo, o fundo com o título. E já agora coloco o End Scene Starts, uma musiquinha a tocar em fundo, para manter ao longo de todo o jogo. Finalmente, quando o fundo, que também é programável, receber a mensagem número 1, um, única e emitida, vai mudar de aspecto visual e vai passar de fundo da introdução para fundo do meu jogo. Parece complicado, mas na verdade é apenas criar mais alguns elementos que permitem tornar os vossos jogos mais dinâmicos. Vamos experimentar? Então, vou tocar aqui no Play... pôr o som mais baixo e agora vou tocar neste foguetão e ao tocar no foguetão é enviada a mensagem que diz ao palco para se esconder e mudar para o segundo fundo que diz ao foguetão inicial que é aquele que serve só para ser tocado para se esconder e que diz aos personagens do meu jogo ao herói ao inimigo e ao objetivo do jogo para se mostrarem e com isso dá início ao nosso jogo. E de resto, tudo funciona. Consigo apanhar os meus objetivos, que estão ali a pulsar. Sou apanhado, sou desastrado, pelo meu inimigo e explodo. Temos efeitos sonoros, temos movimento, temos aqui um pequeno jogo. Portanto, quiserem alterar ou melhorar o que já fizeram, por que não experimentar, brincar com mensagens e brincar com a programação para criarem jogos mais divertidos.